jovempan.com.br 53 pessoas foram presas na mega operação da Cracolândia no último final de semana. Não existe mais a Cracolândia, a velha Cracolândia, deteriorada a serviço da droga, a serviço do crime. Nós conseguimos mudar a cara da região e integrá-los numa frente de trabalho. Com tratamento médico. Não haverá a menor possibilidade de voltar à Cracolândia, na circunstância em que havia anteriormente, nessa região da Luz. O prefeito Gilberto Kassab comemorou a aprovação na Câmara Municipal do projeto que autoriza a iniciativa privada a desapropriar imóveis para revitalizar a área. A operação policial fechou hoje a maior área de comércio e de consumo de crack no centro de São Paulo. O príncipe Harry da Inglaterra está em São Paulo e hoje cedo cedo visitou o espaço que ficou conhecido como Cracolândia. Domingo a polícia chegou, pediu para todo mundo sair dos quartos, deixamos o quarto aberto, eles foi, é, entraram, revistaram, mas sem a gente ver, entendeu? Primeiro ficou rodando o helicóptero tal, entendeu? E ficaram girando, daqui a pouco começou uma parte de tiro, uma parte de gente correndo, começou uma parte de tiro, tiro borrachada. Meus filhos estavam dormindo no dia que aconteceu. Domingo de manhã, às 6 horas, eu já acordei. Quando eu escutei ele quebrando as portas aqui de outras pessoas, trabalhador aqui, eu já acordei, tirei meus filhos dentro do quarto, que ele falou todo mundo saiu para fora. E viraram o quarto todo mundo aí, como se a gente fosse imaginar. Isso aí tá errado, sabia? Levaram tudo, deixaram desse jeito, vazio. Refrigerante, água, carne, tudo que eu tinha. Bebidas, prateleiras. Levaram tudo, tudo. Ficou sem nada, tudo. A polícia entrou, regaçou, fez o que quis. Volta, volta. Não, falaram que a gente vai sair. A prefeitura tá aqui agora, já falou que vai lacrar, que todo mundo vai sair daqui, entendeu? Mas e aí, eu vou, eu vou receber o quê? E o dinheiro que eu comprei e a minha mercadoria fica como, moço? Do zero de novo vou ter que puxar carroça. Ó para você ver, ó. Isso aqui, ó, é de trabalhar, ó. Isso aqui, ó, tem exame médico, tem tudo. Eu provo para você, ó. Vai, vai, vai, Vem menina, Vai. Eu moro aqui, eu tava ali lavando a louça. Quando eu passei, essa parede caiu, só deu tempo de eu passar. Se eu tivesse morrido, e aí? Vai ficar, ia ficar por isso mesmo? E minha vida, ficar onde? E um monte de família que mora aqui. Prefeito João Dória, o senhor diz que é um gestor, um cara que administra. Os caras derrubaram a casa errada lá da Cracolândia, não estou entendendo. Ele fez cagada, fez merda, mandou continuar ainda. Entendeu? Aí agora a gente passou a noite toda aí, deitado na garagem, mó frio, tem gente doente, tem moça grávida, sem comer, cortar a luz, cortar a água, não tem como usar um banheiro. Preto pra frente, uma batalha, pisto colete a prova de bala, o tempo não para, vencer a cara, sendo punido quem cometeu falha, 880 uma ponto quarente ação turbulenta dos homens da lei Se vai escapar isso não sei não sou otário pelo contrário é tudo gueto Cadê o emissário para falar por nós O negro a menos do mundo de nós Eles estão fazendo propaganda De internação compulsória Deixar acontecer internação compulsória É a mesma coisa de deixar voltar A ditadura Não pode ter Não pode existir O Dória agiu que nem polícia Ele não podia fazer isso É totalmente Constitucional Ele está vendido Porto seguro. Logo de manhã veio dois rapazes do Moreno que até tomou café comigo e veio já demarcando os locais que vai ficar agora os novos pontos da Porto seguro que é aqui ó, aonde é novo que eles tiraram a Cracolândia. Que dizem né, entre aspas que tiraram daqui ó. Isso o interesse é para quem tem dinheiro. só que os usuários de droga ficar aqui, traficante, para que desvalorizasse o bairro de Campos Elísio e, e deixar tudo aqui, porque isso aí não é de hoje não. Ele só tá tirando luz, tirando água, pra gente per perder a força e falar assim, vamos sair dali que não dá mais. Então, eu não vou sair assim, com uma mão na frente e outra atrás. Eu paguei aluguel, eu paguei minhas coisas aí. eu vou Se a gente sair com uma televisão daqui, eles querem tomar. Se vai no mercado, faz compra, joga no chão falando que a gente roubou. O que que é isso? Até quando vai continuar? Se compra uma roupa, se anda bonito, é bandido. Se anda desleixado, é usuário. Se tá parado, é ladrão. O que que é isso? Segura a potência. Agora aí nós. Nós somos fracos, eu tô desempregado também. A partir de hoje, tô desempregado. A partir de hoje não, a partir de domingo eu fiquei desempregado. Por quê? Porque não tem nem como. Eu vou trabalhar onde? Um, um cara semi analfabeto com 55 anos de idade vai arrumar emprego aonde? Em lugar nenhum mais. E tudo que eu tinha na minha vida foi investido aqui, aqui dentro desse hotel. 36 anos da minha vida jogado fora. É doído, viu? Muito dolorido. Cadê o João Dória que, foi, que convidou nenhum comerciante aqui para ir falar com ele? Cadê o governo do estado? Milhões, milhões desviados e matando os nossos irmãos que estão na calçada. Quantos bilhões desviaram dos costos? Que paga o pato E o show, o hino da Carcolândia É esse aqui, ó são Paulo à noite, o mundo se divide em dois, São Paulo à noite, o mundo se divide em dois, São Paulo à noite, o mundo se divide em dois, São Paulo à noite, o mundo se divide em dois, pra quem não me conhece, meu nome é K-O-X, muito prazer. Vou rimar o um outro mundo que ninguém quer ver. O um mundo onde não se distingue, o amor da maldade, que ganha a vida quando escura de nossa cidade. Veja aqueles pivetes procurando alguma coisa no chão, e são na noia do cac sua ilusão, cabeça no inverso pode ser um calibre fatal. Onde você se direciona, do bem para o mal. Ninguém arrasta ninguém para lugar nenhum. Você vai se quiser, cada um, cada um. Sabe o que faz? Agindo de forma violenta, vai contar a paz. Pro seu espírito, pro seu coração. Mente alucinada, torna-se um turbilhão de decepção. Tornar um bom pivão, um dia certamente, e ter um carro, dinheiro, uma mirada hora, e sair desse veneno E que vive agora. Aí a polícia chega, muda o real de novo. Homens piscina, segregando o seu próprio povo, espocando, esculachando aquele menino que vive na rua ao sabor do destino, que pede a Deus que lhe ajude.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 Hoje o um pivete que engraçou meu sapato Me deu uma milhar pra eu jogar no macaco E disse que se você ganhar me adianta o lado Joguei, ganhei, fiz a boa Fiquei com o um pivete que saiu rindo à toa Saiu correndo no maior embalo Foi comprar seus sonhos a 24 de maio